Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, Ed Boon fez mais uma vez a sua famigerada sessão de perguntas e respostas, onde ele passou ali algumas informações bem curiosas nas respostas que ele deu pra galera, inclusive isso se tornou notícia no site comicbook.com, então no vídeo de hoje, além de trazer alguns tweets interessantes que ele postou lá nessa sessão de perguntas e respostas, eu vou trazer essa notícia também do Comic Book aqui pra vocês, pra gente poder ler na íntegra e discutir um pouquinho a respeito disso, então se você já tá curioso aí rapaz, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net pra vocês ficarem por dentro aí das notícias de games e principalmente das nossas análises sobre jogos e críticas sobre filmes que nós estamos cobrindo lá também, esperamos aí o feedback de vocês com relação ao conteúdo de lá, beleza pessoal? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, para a gente poder começar a ver primeiramente essa notícia tá, no site do comicbook.com como vocês podem ver aqui, onde o título diz o seguinte: Mortal Kombat e Injustice Boss, tá, tá traduzido ao pé da letra, então não reparem, tá? O chefe de Mortal Kombat Injustice confirma boas notícias para os fãs. O chefe da NetherRealm Studios, Ed Boon, o diretor criativo da série Mortal Kombat e da série Injustice, tem boas notícias para os fãs ansiosos pelo próximo jogo do estúdio de Chicago. Na próxima primavera serão 4 anos, né? Serão feitos aí, né, completados 4 anos desde o lançamento de Mortal Kombat 11. Nossa, cara, parece que foi ontem o lançamento desse jogo. Realmente passou muito rápido. 4 anos não é um hiato muito longo para a maioria dos desenvolvedores, mas a NetherRealm Studios desenvolveu uma cadência de lançamento de um novo jogo a cada 2 anos, alternando entre Mortal Kombat e Injustice no processo. Então, é uma longa pausa para isso. É por isso que muitos esperavam obter Injustice 3 em 2021 e depois Mortal Kombat 12 em 2023. Olha só, hein? já era pra ter acontecido Injustice no ano de 2021 se eles estivessem seguindo aquele padrão. E o Mortal Kombat 12 era pra chegar agora em 2023. Vejam só como é que as coisas estão se desenrolando. ó. O último ainda pode acontecer, colocou um poderia aqui, né? Pode acontecer, mas obviamente o primeiro não aconteceu. Resta saber em qual das duas séries a Netherrealm está trabalhando atualmente. A história sugere que é Injustice, no caso os padrões que eles seguem, né? mas rumores e relatos afirmam que é Mortal Kombat 12. E, claro, não poderia ser nenhuma dessas coisas, pode ser um outro IP ou algo novo, seja qual for o caso, Qualquer que seja o próximo jogo da NetherRealm Studios Não será gratuito Porque eles estavam levantando pessoal Um questionamento sobre o próximo jogo Da NetherRealm ser aí um free to play né, Que eles estariam desenvolvendo um jogo Nestes moldes O que a gente sabe que é um tanto quanto complicado Vindo de um, jogos da NetherRealm né, Que sempre são jogos grandiosos Triple A's e tudo mais assim E da Warner também Eu acho que eles gostariam mais de faturar em cima aí Com as vendas do próprio jogo do que fazer ele no estilo Free to play e conseguir arrecadar a grana com ele de uma outra forma. Pelo menos eu acho, tá? Nesse modelo de negócios que a Warner vem seguindo junto com a Netherrealm. E aí vamos seguindo aqui, ó. Que ainda tem mais algumas coisas para a gente poder ver. E com tantos jogos competitivos e online, gratuitos, isso será uma música para os ouvidos dos fãs hardcore de Mortal Kombat e Injustice. Que farão com que a série continue como está. Porque a gente sabe muito bem que esses jogos, assim, né? Que não são free-to-play, né? E eles focam em arrecadar grana. Com outros tipos de coisa, cosméticos e tudo mais, eles têm um suporte diferenciado, por assim dizer, embora o do Mortal Kombat 11 tenha sido do jeito que a gente viu, né? Que eles cancelaram o jogo ali sem ter dado o suporte devido, os balanceamentos que a gente queria e finalizou do jeito que finalizou. Esperamos que esse próximo jogo que a NetherRealm vai trazer pra gente aí no futuro, quem sabe numa TGR já anuncie aí, né? Tem, eles têm um melhor cuidado ao trabalhar com ele nessa questão, principalmente do suporte. Mas vamos lá, finalizando aqui. Ó. A notícia vem do jeito de Ed Boon no seu Twitter que não falou muito, mas quando perguntado se seu próximo jogo será free to play, ele simplesmente respondeu: "Não". Claro, as coisas mudam o tempo todo no desenvolvimento dos jogos, mas é seguro assumir que o que quer que a NetherRealm Studios esteja trabalhando é bastante profundo no desenvolvimento, o que significa que é muito improvável que mude de um produto premium, né, que eles cobram mesmo fala, o valor preço cheio do jogo para um free to play para poder jogar gratuitamente não é inédito apenas não é comum aí eles falam aqui poder comentar acerca disso aqui no post deles e tal e é isso, meus amigos. Aqui ele trouxe um desses tweets, assim, né? Pra poder comentar em cima dessa notícia, que foi a pergunta que fizeram pro Edboom sobre o jogo, o próximo jogo ser um free to play. Visto que eles trouxeram aí, por exemplo, o Multiversus, né? Que é um jogo free to play. E você gasta dinheiro dentro do jogo pra poder comprar skins, pegar personagens mais rapidamente, se você não quiser juntar a moeda do jogo e tal. Então acho que foi por isso que perguntaram isso pro Edboom, mas a gente já imaginava que. Um jogo de NetherRealm não seria dessa forma. Porém, galera, não para por aí. Tem ainda que trazer aqui mais alguns tweets do Ed Boon nessa sessão de perguntas e respostas dele que foram bem interessantes. Deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui. Poder ficar mais fácil de vocês visualizarem Aqui a gente tá no site do comicbook.com E agora nós estamos aqui no Twitter do nosso querido Bumbum Com as perguntas que fizeram para ele aqui Essa em particular, eu acho ela bem interessante Por isso que eu tô trazendo ela aqui para vocês Porque assim, eles mencionam lá sobre não ser Injustice ou Mortal Kombat ser coisa nova Esse cara pergunta para Ed Bum: ó O próximo jogo é uma sequência? E o Boon responde, se você chama de sequências Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, provavelmente. Aqui ele tá fazendo uma referência direta a Injustice ou Mortal Kombat, entendeu? E o cara pergunta se o próximo jogo vai ser uma sequência. Claro que a gente sabe muito bem que o Ed Boom, ele não responde coisas meio que diretamente. Ele sempre coloca as coisas meio que... Indiretas, né E deixando ali no ar, entendeu Pra interpretação e tudo Ou até mesmo ele pode estar tá fazendo uma trollagem Mas ele ter mencionado esses dois jogos aqui Que a gente sabe que são os principais deles, né Embora o Injustice 3 aqui esteja meio que no limbo Por conta de algumas coisas que o próprio Ed Boon tinha postado aqui no Twitter A gente não pode descartar essa possibilidade Embora, como disse lá no comicbook.com Os rumores, notícias e tudo mais É bem possível que o próximo jogo seja um Mortal Kombat Graças ao que o pessoal tem comentado aí nos últimos... Meses, anos e tudo mais sobre isso, né? Ainda mais depois da fusão da Warner Bros. Discovery. E aí, seguindo aqui, meus amigos, ó, mais um tweet do nosso querido Bumbum. Bum. Esse eu achei interessante trazer porque é algo que a gente tá querendo há muito tempo, esperando bastante e ainda não aconteceu porém o Ed Boon ele dá um pequeno vislumbre pra gente disso aqui ó, o cara pergunta se o Mortal Kombat 9 vai entrar no compatibilidade mano, de repente entrar ali no Xbox Game Pass de alguma forma como um jogo clássico, ou até mesmo na seção Deluxe ali do Playstation Plus como um jogo clássico também, e o Ed Boon simplesmente responde que eles estão dando uma olhada nisso, que eles estão averiguando, tomara que isso daqui se torne realidade e que o Mortal Kombat 9 Vem assim, cara De alguma forma compatível Tanto com o Xbox Quanto com o Playstation aí E eles poderiam até ir além Na minha humilde opinião E fazer que nem a Capcom, cara Trabalha no online desse jogo Utilizando os recursos de netcode Mais atuais e tudo Pra poder entregar uma experiência online Muito melhor do que foi O Mortal Kombat 9 lá atrás E eu acho que isso daí Ia agradar pra caramba muitos dos fãs da franquia cara, sem dúvida, porque pra muitos o Mortal Kombat 9 é o melhor jogo da franquia feito até hoje e de fato ele é muito divertido, então eu gostaria demais de ver ele voltando com força principalmente se eles retrabalharem online, saca? Então seria muito legal e aí pra poder fechar meus amigos mais um tweet aqui agora, relacionado ao Mortal Kombat On Slot, que é aquele jogo de celular lá, que vazou o APK e tudo mais né, isso aqui é interessante porque perguntam pro Ed Boon o seguinte ó, o que, que vai acontecer agora que o Mortal Kombat um Slot, O APK dele né Vazou Aí o Ed Boon simplesmente respondeu então, o jogo provavelmente vai ser cancelado Aí ele bota um JK Isso acontece o tempo todo NBD, essas siglas aqui podem ser um tanto Quanto estranha pra alguns, mas aqui Depois que ele fala que o jogo provavelmente vai ser cancelado Ele manda um JK que é just kidding Tipo, eu tô brincando, e aí ele manda Isso acontece o tempo inteiro, o negócio do APK vazar Esse NBD aqui é no big deal Tipo, nada demais, saca? Então assim, não vai ser cancelado, ele só fez uma brincadeira Aqui mesmo e tal, e aí ele falou que esse tipo De coisa acontece o tempo inteiro, dos APKs Vazarem e tudo, então, morto. Mortal Kombat 1 um segue aí ao todo vapor, a gente deve ter atualizações do jogo mais pra frente com seu lançamento oficial para 2023, o que o pessoal tá jogando aí nos APKs vazados é uma versão inacabada do jogo, então vamos esperar poder ver que as outras mudanças eles vão aplicar, se eles vão trocar alguma coisa, sabe, com base até no feedback dessa galera que teve o jogo aí vazado nas mãos, mas é isso meus amigos, por enquanto de notícias que nós temos acerca de Ed Boon, Mortal Kombat e tudo mais é isso, se tivermos mais alguns tweets interessantes pra poder trazer pra vocês, a gente fala Faz um outro vídeo pra gente poder comentar. Mas por enquanto, agora eu quero saber de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora. O que, que vocês acharam, cara, desses tweets do Ed Boon aqui, dessa questão do free to play? Se vocês acham que teria possibilidade de algum jogo da NetherRealm seguir esses moldes aí que nem foi o Multiversus? Eu acho que não, não faz sentido para eles, pelo menos, pro modelo de negócio que eles atuam. Aquela questão ali também do tweet do Ed Boon falando do Mortal Kombat 12 e do Injustice 3 como sequências e tudo, que isso com certeza levanta uma pulguinha atrás da orelha das pessoas aí. Eu vou adorar ver os comentários.